Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vejam o que eu tenho na mão. Uma moeda de um real. Qual o lado vocês preferem? Cara ou coroa? Qual o lado melhor? Qual o mais bonito? Porque não conseguimos enxergar os dois lados ao mesmo tempo. Porque nós não estamos dos dois lados ao mesmo tempo. Só existe um que está nos dois lados ao mesmo tempo. Somente Deus consegue enxergar os dois lados da moeda ao mesmo tempo. Só Deus consegue ver uma situação de dois ângulos. Por isso que a nossa mente precisa ser renovada pela Palavra de Deus. que nossa visão ela é projetada para enxergar para fora, nunca para dentro. né? Inclusive a Bíblia Sagrada fala em Mateus 7 que nós temos facilidade em descobrir um pequeno cisco no olho do nosso irmão e não conseguimos enxergar um poste no nosso olho. Talvez você não esteja concordando comigo. Por isso eu pergunto. Qual o lado está certo da moeda? Se você olhar as catástrofes que estão acontecendo, só nós estamos no mês de abril, abril de 2019, só nesses primeiros quatro meses aqui no Brasil, quantas catástrofes! Aqueles meninos que fizeram tanta maldade lá em Suzano, naquela escola, mataram aquelas crianças lá em Brumadinho. Quando aconteceu aquela, aquela situação, aquela tragédia em Brumadinho, eu estava viajando com a minha família, Passei um dia antes lá em Brumadinho, a tragédia foi na sexta-feira, na quinta-feira eu passei para o Brumadinho com a minha esposa, com os meus filhos de carro. Que tragédia terrível, são tantas situações, tantas tragédias. E, e as pessoas ficam culpando uns aos outros as pessoas culpam o governo, culpam o presidente Bolsonaro é, ficam falando é porque liberou a arma, é porque não liberou a arma é, é, é, meu Deus, é todo mundo culpando todo mundo e, e eu quero dar o meu ponto de vista aqui, sabe de quem é a culpa? a culpa é da igreja a culpa da tragédia do Brasil e da corrupção do Brasil é da igreja por que é da igreja? porque a igreja deixou de ser igreja a Bíblia bem clara, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Como que Deus vai sarar a terra se, se a igreja está desunida, se a igreja não ora, a igreja só quer criticar, a igreja quer criar sua própria verdade. Cadê a igreja se unindo para orar? Chega a ser repugnante, meus irmãos. Eu falo, falo claramente para vocês mesmos, eu, eu, eu aqui no Rio Grande do Sul, eu moro no Rio Grande do Sul, eu parei de ir nos cafés, fui algumas vezes no café Café dos pastores, ditos café dos pastores. Café é só para falar de política, assunto de maçonaria, um, um analisando o terno, o blazer do outro, analisando o carro do outro, dá nojo, não vou mais nisso. Que Deus tenha misericórdia, sei que tem pastores honestos, não estou generalizando, mas eu não vou. Sabe o que eu fiz aqui na cidade? Criei o Café Pão da Vida. Meu, na nossa igreja aqui proibia, proibia a entrada de pastores. Só pode entrar órfãos e viúvas e, e, e, e, e moradores de ruas. É uma, é, me perdoe e me perdoe desabafo, mas é uma palhaçada o que fazem, irmãos. Muitos podem falar, e eu sei que a Bíblia diz que o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Mas eu falo com propriedade, eu sei o que, que é renúncia. Perdi as contas de quantos carros eu já, já coloquei na obra de Deus para pagar contas de igreja. Me lembro quando fui consagrado a pastor, ao invés da, da, dos pastores da cidade me ajudarem, me, me incentivarem, o que mais tinha era frases como, por exemplo, que não ia durar três meses, ia fechar as portas. Meu Deus do céu! Fui uma pessoa que enfrentou o câncer. Enfrentei câncer, não tinha... Era, dava para contar nos dedos pastores que vinham orar por mim, mas era inúmeros que estavam criticando, dizendo que eu estava em pecado e eu estava na presença de Deus. Imagina um pastor, sou um pastor que vivo sem salário, viu? Pastor que abriu mão, um pastor que era um palestrante, palestrante motivacional, viajava para o Brasil palestrando. E tô aqui falando para você, sem interesse nenhum, é fácil falar que ama Jesus quando tudo vai bem. E quando falta o dinheiro, e quando vem a ingratidão, e aí Jesus, olha do céu e e talvez pergunta, e agora você vai continuar me amando? Eu falo com propriedade. Eu sei o que é renúncia. Você renuncia o que pelo evangelho? Te convido a vir para esse time, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Você tem imitado a quem? A quem que você imita? Essas igrejas neopentecostal aí, que fazem campanhazinha do chapéu, campanhazinha do, do, do, da, da água, água benta do, do Rio Jordão, que nem é do Rio Jordão nada, pegaram, pegaram de qualquer poça d'água da chuva. Sai dessa, sai, sai disso, meu irmão. Sai disso, acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda. Acorda. Acorda, igreja brasileira. Jesus está voltando. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. Jesus provavelmente vai falar assim, em meu nome, o meu nome é meu, meu nome. Meu nome continua sendo meu nome, mas e o teu nome qual é? A igreja é a culpada da, do que está acontecendo com o Brasil, é a igreja. É a igreja que não se une. É a igreja brasileira que deixou de ser igreja. A igreja virou comércio, virou tudo, menos igreja. Cadê a igreja? Cadê o poder da igreja? Pastores, pastores depressivos que não, não conseguem aguentar mais. Virou, virou ovelha versus, versus pastor hoje. Cadê a união do povo de Deus? É um contra o outro. Se você analisar o rei Saul, que foi o primeiro rei né, dentro da monarquia, depois que saiu o período dos juízes. Se você comparar o pecado de Saul, analisando de uma maneira lógica, foi bem inferior ao de Davi. O que, que Saul fez? Ofereceu sacrifícios a Deus. Estava querendo cultuar a Deus praticamente e o que que Davi fez? Davi cometeu um adultério e matou o um marido da, da marido da mulher ainda. Então qual o pecado? Qual qual o pecado mais agressivo? O de Davi? E como que Davi foi aceito e Saul foi e, e, e Saul foi rejeitado por Deus? Por que isso? Porque Saul tentou se justificar, meu amigo, minha amiga. Saul, mesmo cometendo um delito inferior entre aspas, né? Por que, que ele foi rejeitado? rejeitado por Deus, porque ele não se arrependeu, ele se justificou. Deus não gosta de justificativas, Deus gosta de arrependimento. Davi, mesmo cometendo um delito grave, um delito grave, ele se arrependeu, ele disse, eu pequei, pequei contra, os, contra o Senhor. Sou digno de morte, pequei contra o Senhor mesmo. tô aqui, Senhor, pequei. E Saúl que sair pela tangente, ficou se justificando, foi o povo, um passando a culpa para o outro, transferência de culpa, transferência de culpa, qual o lado que está certo, cara ou coroa, quem é que está errado? Eu fiz porque o outro fez, eu errei porque o outro errou. Que coisa feia que a igreja brasileira está fazendo, transferência de culpa, pastor brigando com pastor, meu Deus, é calvinista lutando contra arminianista, quem está certo? A ah, calvinista acredita em predestinação. Oh, Jesus. Aí é trinitário batendo em unicista. Quem é que ganha com tudo isso? Quem ganha com tudo isso? Cadê a igreja se unindo para orar, tirando as almas do inferno? Pessoas que estão tirando a própria vida, pessoas se enforcando, pessoas nos vícios, nas drogas? Jesus Cristo voltando, que Deus tenha misericórdia da Igreja Brasileira, que Deus tenha misericórdia do individualismo que se instaurou na Igreja Brasileira, que Deus levante homens e mulheres para se unirem, a Bíblia diz que em Atos 2, que estavam, quando o Espírito Santo desceu, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sabe quando que o Espírito Santo vai se manifestar? Quando estiverem todos reunidos no mesmo lugar. Atos 3 diz que, que, que os, os discípulos subiam juntos ao tempo. Como é lindo quando dois querem subir juntos, mas hoje para um subir, o outro tem que descer. Até as músicas dizem isso, né? Que para um está no palco, o outro tem que estar tá na plateia aplaudindo. É só músicas de vingança. Por que, que não podem dois subir juntos? Por que para um subir o outro tem que descer? Que céu é esse que está que sendo pregado nos púlpitos, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia. Jesus Cristo deixou bem claro que quem quer ser o maior, que seja o menor, que sirva uns aos outros, Mãe dos dois discípulos ali disputando por posição, pedindo para o Senhor lembrar dos dois filhos para sentar, uma à direita e um à esquerda no, no, no, no reino. Que síndrome é essa? de? Meu Deus do céu! Gostaria de terminar esse vídeo refletindo com vocês na oração modelo que Jesus deixou para nós. Qual a oração modelo? Pai Nosso que estás nos céus. Meu irmão, não é Pai Meu que estás nos céus. Na oração não existe o Pai Meu. Existe o Pai Nosso, é o poder do compartilhamento. Se existir o Pai Nosso, automaticamente existirá Pão Nosso de cada dia. É Pai Nosso para existir Pão Nosso. É o poder do compartilhamento. Vamos voltar à essência, meus irmãos. Vamos voltar à essência da igreja primitiva, que repartiam tudo como se Jesus, vamos viver hoje, como se Cristo viesse amanhã, porque de fato Ele pode voltar hoje ou amanhã. Vamos subir juntos, vamos voltar a ser igreja, porque é isso que Jesus Cristo quer, é isso que Ele deixou, Ele deixou um legado de renúncia e não de egoísmo. Reflita em tudo isso, que igreja os nossos filhos serão no futuro. Que Deus te abençoe.